Exatamente o que você quer falar a respeito a Feira do Produtor Rural? Porque a, a nossa feirinha aqui, eu não sei quantos anos tem, mas já faz um, uns 15 anos. Nossa, é, quando começou em 37, é, associada a feirinha e tinha que ser produtor. Aí entrou esse, a, a, o outro, outra gestão, é, puseram uns, uns elementos aí que não sabem nada da feira. Foi na rádio, não sei se você viu, detonou a feira, o CDD é visto. Diz eles que o set que tem aqui acabou com a feira, que o set que tem aqui não deixa ninguém entrar, que o set que tem aqui nunca pagou nada, e agora eles convocou mais gente para vir fazer a feira aqui, só que eu não vi uma propaganda chamando o pessoal para vir comprar. Por acaso, você viu? E, e o Leonardo aí cá, ele discutiu com um aí, ele falou que ele ia, ia fazer o que ele está querendo fazer agora, quer dizer que ele que fala Porque a feira que é do produtor, agora ele acabou com a feira, ele quer acabar com a feira do produtor, quer é fazer uma livre. Agora eu te pergunto, para ele fazer uma feira livre tem que ser junca do produtor? Tem que ser. Tem um tal de não sei o que, foi o que detonou a feira Que ele não sabe nada da feira Ele falou que ia reunir a turma aqui para discutir Se ele reuniu, ele não me chamou E você pode perguntar a todos os feirantes se chamou algum Entendeu? Agora eles vêm dando uma de ludim Falando com... com mudou o estatuto da feira, sendo que a, o estatuto da feira foi feito entre os feirantes a prefeita e a Câmara de vereador dizem que eles mesmos fei lá, fez outro estatuto e acabou, não precisa ser mais produtor os produtores que tem tudo que pagou, esses que não é produtor não precisa de pagar, me explica onde que está a feira do produtor agora isso prejudica os senhores? porque a feira aqui é um pingado de gato eu trago a minha verdura aqui, geralmente, às vezes eu nunca fica pouquinho. Aí o outro elemento traz também, e ele não dá conta de vender, ele baixo dele, eu tenho que vender. mim vender a minha, eu tenho que pôr minha mercadoria abaixo do que me custa. Agora eu te pergunto, quanto tempo que eu vou aguentar e ele não vai aguentar? Porque eu não vi faz fazer propaganda que fez a feira aqui. Entendeu? E, e, e igual eu falei pro Leonardo, Leonardo. Se o quis fazer uma feira ali, por que tem que ser junto com nós? Ele que ele que já cadastrou 15 pessoas. Se é feira ali, por que tem que ser junto com nós? Explica. Isso aí que eu queria entender. E eles explicar com uma lógica. E dizer que basta o cara chegar lá e falar que é produtor, não, não acabou. Ele ó, e a Marina que está sentada ali. Aí, todo jeito eu Entendeu? Então, agora eu, eu, eu, até agora eu não entendi aonde que tá a feira do produtor. Por que que eles fez isso? Porque quando a Assis entrou, esse mesmo Leonardo fez um rudobu, levou uns 15 pra feira. Agora conversei com ele, falei, Leonardo, me fala daquela turma que você levou, um que tá aqui até hoje. O que tá aqui até hoje é aquele cara que o cara falou lá na 97 que acabou com a feira. Só que ele falou que é assim, que nós é em 7. Se não fosse esses sete, já fazia uns cinco anos e não tinha mais dinheiro. Aí eu queria ver o que é que o Leonardo ia fazer mais a Marina e o outro lá, que eu não sei nem né? o nome. E o Bruno Augusto não ia falar mal. Ele não veio cá para pelo menos falar para nós, que quando ele era candidato, ele falou que ia ajudar nós. Nós nunca tratou ele mal. Ele não veio cá, pelo menos, falar: ó, vai acontecer isso. Eles foi lá na, na, na rádio, não foi o Bruno que falou. Mas ele sentado, não deixou o cara falar Hoje você vai na cidade tirar uma opinião do produtor Nós, nós é carrasco, nós é, é, é vendedor de trem caro, nós é ruim É essa imagem do que é essa administração que o Bruno fez, não o Bruno Esse, esse, esse pessoal aí Em primeiro lugar, pra você falar, fazer uma coisa e falar Você tem que entrar no mérito da coisa e ver ele nunca foi num produtor que parou e perguntou por que, que o produtor parou. Ele só falou do aquele que nunca, nunca entrou. Nunca soube o que é a perda. Só isso. Agora, Elinho, esse trabalho que o senhor faz é um trabalho realmente feito lá na roça. O senhor planta a horta aqui no trabalho. Na sua opinião, é, o que deve ser feito agora depois disso tudo? O Sardinha, na verdade o único que não tem valor é o que produz não é, não é o Bruno não, todos porque nunca ninguém, se eu falo aqui na feira de produtor que produz, que tem condição de provar é dois ou três se eu falo eu sou ruim, que eu sou não sei o quê que nego até falar e me bater aqui falou falou que ia falou que ia me discursar da feira Agora eu te pergunto, por quê? E por que, que a feira do produtor, os outros que estão aqui, não se unem para fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, mais fértil? Porque é, é, é o que eu te falei agora, que aqui cada um só quer para si. Nós abriu uma, uma feira lá em cima, fica gente lá uma semana inteira vendendo, aí gente chega lá, ninguém sabe o dia que é a feira, depois que começou a vender lá caiu 50% para todos nós. A gente pediu a prefeitura para fazer a coisa e falou que não vai fazer nada. Só que o que eles podem fazer, eles não fazem. O que não pode, eles estão fazendo. Bom, eu, eu quero apenas dizer para ti e para as demais, demais pessoas que nós, nós, somos, é, nós somos do Canal Mais Brasil Triângulo e nós estamos à disposição para ajudar. Em caso de propaganda, alguma coisa, nós estamos à disposição. Porque você sabe que nós, eu em particular, sempre. Fiz o que pude fazer pela Feira do Produtor, o qual eu respeito, não só a Feira do Produtor, mas também a Feira Livre, isso é uma coisa maravilhosa no Estado. Eu só quero dizer para ti que quem quiser falar, quem quiser trazer a sua opinião, está à disposição e nós estamos aqui para só Só que essa administração agora quer acabar com a Feira. Espera um minutinho, tá? te ligo já. Quer acabar com a Feira do Produtor, quer fazer virar uma Feira Livre. Agora eu te pergunto, por que, que tem que ser junto com nós? Se ele quer fazer livre ele faz o que ele quiser, não precisa junto eu com não nós. Não tem a feira ali, já, né? Já tem a leira de Se ele quer fazer uma feira ali, semanal, ele pode fazer onde ele quiser. porque ele tem que ser junto com nós? Me explica. Na sua opinião, não deve atrapalhar a feira do produtor. Se eles querem é pro produtor, eles fazem qual fez quando eu entrei. Eu tive que ter o DAP. O engenheiro da armater foi lá em casa. E o, e o responsável pela... A, a agricultura foi lá em casa, foi dois cara lá. Eu produzo. Agora esses outros que eles querem por aí, que tem gente que vende produto, tá vendendo aqui na feira produtor, que não produz na região do Futal. Já viu batatinha aqui na região do frutal? Já viu? Não. Aqui na feirinha desse pessoal que tá pôr, tem Agora me explica.